Olá, aqui é o Amarildo, venho falar do Advance Car, o plano de multibenefício. Gente, lembrando que o Advance Car não é um cartão de crédito, e sim um plano de multibenefício. E quais são esses benefícios? Hoje vou falar de um comércio parceiro. Onde eu estou gravando aqui é a tradição floricultura, aonde também entrou e é um parceiro do Advance você adquirir no Advance, que hoje está numa parcela de 24,90, você chegando aqui apresentando a carteirinha do Advance, você vai ter 15% de desconto na compra. Então, a Andréia aqui, na hora que você apresentar a carteirinha, você falar, eu sou do Advance, você vai ter 15% de desconto. Estamos aí já no meio do mês de novembro, estamos chegando em dezembro, então esse ano que o ano passado, esse ano, não foi muito fácil. Então, além dos presentes, nós também queremos ah, ter as festas, tudo. E o dinheiro deu uma enxugada. Então, se você comprar com desconto, melhora bastante. Então, só aqui na floricultura serão 15% de desconto. Aonde eu compro o plano do Advance Car? Na rua, Coronel José Teodoro, 402. Os números para você entrar em contato, e vai estar aqui acima. Então, espero você no escritório, espero que você faça compra e que você tenha muitos descontos e que você seja feliz. Muito obrigado.